Anonymous apoia a Ucrânia e declara guerra contra a Rússia. Nesta quinta-feira, dia 24, o grupo hacker Anonymous anunciou no Twitter que está oficialmente em guerra cibernética contra o governo da Rússia. O grupo também assumiu responsabilidade por suposto ataque contra páginas do Kremlin e do canal russo RT. Os sites do governo russo, Kremlin, Duma, Ministério da Defesa e RT foram todos afetados pelo aparente ataque cibernético, com alguns dos sites ficando lentos e outros offline por longos períodos durante o dia. O canal RT informou que, contra os seus sites, foram realizados ataques de negação de serviço, também conhecidos como ataques DDoS, que visam derrubar um site, inundando com o tráfego. Segundo o RT, 27% dos ataques cibernéticos foram realizados nos Estados Unidos. Com um coletivo descentralizado, o Anonymous não possui uma hierarquia ou liderança central e, portanto, suas operações abordam uma ampla gama de questões de diferentes perspectivas políticas. Os hackers, afiliados ao Anonymous, já atacaram sites do governo dos Estados Unidos, a Agência Central de Inteligência, a CIA, a Igreja Batista de Westboro, o Daesh, que é uma organização terrorista proibida na Rússia, a Igreja da Cientologia, a Fundação de Epilepsia e muitas outras entidades. A operação do Anonymous foi lançada após o presidente da Rússia, Vladimir Putin, ter iniciado uma operação militar contra a Ucrânia para a desmilitarização do país em resposta ao pedido de assistência militar das repúblicas populares de Luhansk e Danetsk. Grupo Hacker chegou a retirar do ar o site do canal estatal TVRT. Estamos em guerra cibernética, disse o Anonymous. O grupo Anonymous declarou guerra cibernética contra a Rússia, e retirou do ar o site do canal estatal TVRT, apoiado pelo Kremlin. Na noite desta quinta-feira, dia 24, o site, que já voltou a funcionar, ficou fora do ar por algumas horas. O coletivo Anonymous está oficialmente em guerra cibernética contra o governo russo, afirmou o grupo Hacker em uma de suas páginas no Twitter. A declaração de guerra cibernética levanta as possibilidades de que a Rússia possa receber tentativas cibernéticas de hackers nos próximos dias.